Olá, ah, você pode acompanhar nesse site que eu vou botar no link abaixo a disseminação do coronavírus pelo mundo. Ali mostra em tempo real os casos detectados né, e também as pessoas infectadas e as que já morreram. Você pode selecionar por país e também pode ver o gráfico de crescimento ao longo do tempo. E também pode selecionar né, os, a, os, através dos gráficos. Né, você pode verificar né, como isso está se espalhando pelo mundo ou pelas regiões. E também ver se tem na sua cidade, no seu estado, né, já algum caso de pessoa contaminada ou então alguém que já tenha morrido. Certo? Vou deixar no link aqui. Valeu. Se gostaram, se inscreva aí no canal.